Hoje, todo mundo com rainha nos pés, correndo por aí, igual o Flash. Ei, hey, Monsters! Hey, Ei, Monsters! Tudo bem com vocês? Eu sou o Seji, e vocês estão aqui no Leite Com Biscoito, como vídeo ensinando a fazer as asinhas do Jeremy Scott no tênis, foi muito interessante, fez uma quantidade de bem legal e vocês gostaram, eu decidi trazer um outro modelo diferente relacionado também a esses estilos diferenciados de tênis. Por isso, eu decidi fazer um raio na lateral do tênis, porque ficou legal e, sei lá, eu acho que eu sempre gostei do flash também. Mas, não se esquece de se inscrever no canal para receber todas as minhas notificações e clicar naquele sininho maroto. E é lógico, que monstrinho é monstrinho logo no like no começo do vídeo. Então, se você é do outro lado quer aprender a fazer esse tênis com raio, confere o vídeo. Você vai precisar de EVA, corino cor de ouro, furador, cola de contato, caneta permanente preta, lápis e uma tesoura. Primeiro, eu fiz o desenho de um raio no papel e eu depois passei esse desenho para o EVA. Não se esquece de fazer o raio do lado esquerdo do tênis virado ao contrário. Com a tesoura, eu corto o formato do raio deixando um espaçamento, que é muito importante na hora do acabamento. Coloco os raios com o desenho voltados para cima e desenho o formato deles no corino. Isso é muito importante para a gente saber certinho a área onde colocar a cola. A cola de contato ela é tóxica, então peça para um adulto fazer. Eu adiciono cola de contato em toda a parte desenhada e com uma espátula eu espalho. Cuidado para não deixar calombinhos, porque eles vão aparecer no acabamento final e isso não vai ficar bonito. Passo a mesma quantidade de cola no lado oposto do desenho no EVA e isso tem que ser feito, porque a cola de contato funciona com o quê? O contato entre as duas colas, então precisa ter cola dos dois lados. Porque senão o treco não vai colar, né? Feito isso, é só grudar bem uma com a outra e esperar secar um pouquinho. E com a tesoura você vem e recorta certinho um desenho que você fez. Aquela sobra vai impedir que saia errado. Utilizando a caneta permanente preta, eu faço um contorno em volta do raio inteiro para poder deixar ele mais estiloso. Coloco o raio na altura onde eles vão ser cadarçados E eu marco onde ficam os furos do sapato E utilizando o furador, eu furo onde eu marquei Agora, é só você cadarçar o raio no seu sapato e você tá pronto pra sair por aí. É isso aí, eu amo muito... É isso aí, eu amo muito fazer os meus monstrinhos. Até a próxima e falou!